de um carro que, que já tem eh, 48 anos, eh, já feito, o carro é de 1972, eh, e se nós olharmos, eh, esse sentimento de transformação, ele existiu praticamente em todas as décadas, porque eh, pela aflição que muita gente tinha por ver esses carros a correr, e se aquele carro que é um carro de série ganha provas, eu também quero ter um Mini. Por acaso, eu encontrei o meu debaixo de uma oliveira, foi um amigo que me disse, olha, tu gostas de Minis, tens um Uh, tens um Mini debaixo de uma oliveira, não está nas melhores condições, uh, mas está ali no concelho de Belmonte, vê lá se aquilo te agrada. Pronto, lá cheguei a acordo uh, para, para trazer o carro, mas ele, ele estava em muito más condições. Uh, e aí de facto começa essa odisseia desta paixão, porque quase uh, que perfilhei uh, o carro uh, e depois pude partilhar também com outros este prazer do que é recuperar um carro inglês. É que é uma paixão que eu tenho de, de juventude, não apenas com o Mini, com outras, outras marcas, também, ícones uh, de, uh, de Inglaterra, como a Jaguar, como a Triumph, a Austin Hill, e, uh, outros carros também muito interessantes. E, uh, de facto, essa, essa paixão que eu tinha de infância pôde-se concretizar muito pela transformação uh, do carro. Ele tinha algumas vantagens que, que me pareciam, apesar de eu, na altura, não perceber muito e não sou, de facto, grande especialista, mas tinha dois motores, tinha os tofos na, na sua plenitude, o carro andava, portanto, eu pude experimentar que o carro estava a circular, apesar dos bancos estarem todos fora, estava uma caixa de, de cervejas a servir de banco e ele estava lá debaixo da de Oliveira, até não foi fácil tirá-lo de lá. Mas o prazer mesmo foi a construção da, da amizade em torno da recuperação do carro, desde o Álvaro Chapas, que não o conhecia e que hoje é um grande amigo meu. Estamos a falar de um projeto que demorou quase dois anos até o carro poder sair à rua e de facto estabelecemos uma grande amizade. O, o Alberto, o pintor que tinha uma estufa e que acabou por, por pintar o carro também, com alguma dificuldade, estamos a falar de um carro, de 1972, que, que teve uma, uma recuperação mesmo profunda, ou seja, o carro foi montado todas as peças uh, e depois culminou com um dos melhores uh, especialistas em orivos uh, dos carros e, e em particular dos Minis, que é o Armando Mingote, uh, que culminou depois sobretudo a parte da, da construção do um motor específico para este carro, que, que é um motor uh, bem mais potente e mais avançado do que aquele que, uh, que tinha originalmente, e isso deu muito prazer, porque o carro passa a ter um valor emocional bem diferente pela forma também como ele foi crescendo e, portanto, há aqui uma, uma, uma ligação emocional não só ao carro, mas também às amizades que fomos construindo, às, às faenas que depois acabámos por, por ter, as patoscadas, as almoçaradas e as jantaradas que tivemos e depois, no fim, a celebração do o ver circular na, na rua. Eu fui explorando um bocadinho também a história do carro, em, em particular a forma como eles foram construindo, a evolução também do, dos Mini e dos Mini Cooper, porque essa paixão nasceu na década de 60, quando os Mini Cooper S, que eram carros de, de série normal, mas que tinham um bocadinho de mais oxigênio no motor, ganharam três rallies de, de Monte Carlo, 64, 65 e 67, e, e essa paixão foi, foi muito transmitida sobretudo para uh, evoluir os carros uh, que eram de série, as pessoas corriam com os carros que eram de série e faziam pequenas transformações. E eu fui seguindo algumas delas e algumas das curiosidades, por exemplo, o volante uh, que veio de Inglaterra, que é o um Motolita, que começou, uh, de facto, uh, essa empresa, a Motolita, começou com um jovem de 14 anos, uh, que começou a trabalhar na, na, na empresa, na Cooper's Car Company, uh, na década de 50, mais ou menos, e que, quando tinha 18, 20 anos, que constituiu a sua própria empresa, onde tinha anteriormente aprendido a construir volantes e que depois esses volantes vieram equipar carros de nomeada como a Rolls-Royce, a Aston Martin, a, a Triumph. umas coisas que hoje faria certamente de maneira diferente, mas tive os pormenores depois, teve a curiosidade de observar essas, essas evoluções nos carros, mas dei-lhe o meu contributo, gosto muito da parte da madeira e fui eu que construí também a parte do tabuleiro com alguma parte de design que fui buscar, mas acabou por ser também um contributo, para além dos estofos que acabaram por valorizar aos meus olhos na altura. Agora, a evolução do carro teve, a começar logo pela a grande transformação que teve no motor, Este é um motor 1310 cilindrada, tem carburador duplo, foram alteradas também a dimensão das rodas, que não são as jantes tradicionais deste, são de, de, da última geração a, dos Mini Cooper a, da década de 90, que, que já tem a, a jante 13 ou 12 ou 13, e portanto tem as jantes também Mini Light. Uh, teve aqui muitas transformações na parte elétrica das bobinas e algo que melhorou uh, significativamente as performances uh, também do carro e portanto ele uh, não sendo na totalidade uma, uma peça genuína como saiu da fábrica, ela corresponde àquilo que foi de facto a, a, a história deste carro, tal como outras marcas, como, como os carochas, que sofreram grandes alterações, como o Ford, o Score, o MK1, que sofreram transformações à medida do seu utilizador. Eu acho que isso também enriquece não só a história do carro, mas que valoriza também a, a, a história de cada um desse, dessas viaturas. Quando, quando era muito jovem, gostava de brincar, muitos outros tiveram outras paixões na, na, na sua juventude, eu tive essa dos automóveis, uns era ler, outros era música, outros era jogar à bola, eu tinha essa, essa paixão pelo, pelos automóveis, tinha de resto aqueles pequeninos da Matchbox, os carros pequeninos, mas fui, fui também aprendendo, fui aprendendo a gostar de, de, dos carros clássicos, de resto aqui na nossa região tem havido também uma, um entusiasmo, Uh, em torno desses carros clássicos, temos aqui belos exemplares uh, na, nossa, na nossa região, uh, mas o Mini tinha, tinha muito esta, esta ligação aos filmes que nós vínhamos, mas de ser também um carro vencedor uh, na, na estrada, e eu já tive a oportunidade, inclusivamente, de testar, uh, aqui também em Castelo Novo, ele foi o carro zero em várias provas, na, na rampa da Gardunha, que aqui se fez por diversas vezes, mas também já foi um campeão, exatamente com aquele... Número 33 fizemos uma prova de, de perícia e uh, irregularidade na, na cidade do Fundão e eu tive essa, tive essa possibilidade de, de poder chegar ao pódio em número 1 com, com, essa, com essa experiência. É, é evidente que é completamente diferente nós termos um carro clássico no coração de Lisboa e dizermos eu vou sair agora num dia normal, porque eu inclusivamente levo este carro para, para trabalhar muitas vezes no dia a dia, não tenho ar-condicionado, portanto vou jogando também com a meteorologia, mas é diferente do que ter em Lisboa, se eu sair e meter este carro no, no trânsito não dá prazer nenhum ele dá exatamente porque esta região tem paisagens magníficas e é possível desfrutar com os cabelos ao vento, não é que os meus sejam muito grandes, mas é muito, é muito interessante nós podermos desfrutar também do contexto regional, designadamente a estrada que nos liga ao Sor, aos piscinos, são paisagens absolutamente fantásticas, até janeiro de cima, mas o circuito, o circuito hoteleiro, no Conselho do Fundão pode ser de facto um belo convite a quem tem esses carros guardados nas garagens a vir ao Conselho do Fundão. Temos hotel de cinco estrelas, temos glamping, temos campismo, temos turismo rural diferenciador e depois temos uma gastronomia que apimenta, digamos assim, aquilo que possa ser essa, essa viagem por esta região capital da Serena. É a combinação perfeita, um clássico com esta região e depois de puder vir também na altura das cerejas ou beber uma água da Serra da Gardunha, acho que a combinação é fantástica.